Oração da noite para dormir em paz. Amados irmãos e irmãs em Cristo, neste vídeo, vamos juntos fazer esta poderosa oração, para recuperar a paz interior, e descansar com o coração unido a Deus.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 Meu Senhor e meu Deus, neste momento em que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, me prostro diante de Tua presença, e elevo minha alma a Ti, para dizer. Creio em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. E amo-Te, com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Ponho em Tuas mãos nesse momento, a fadiga e a luta, as alegrias, as tristezas e os desencantos deste dia que ora se finda. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, quero pedir-te perdão, meu Senhor. Tem piedade de mim, me acolhe e me capacita a perdoar. E se fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela impaciência do momento, se foi um espinho para alguém, perdão meu senhor. Ao longo desta noite, não quero entregar ao sono, sem sentir na minha alma a segurança da tua misericórdia, a tua doce misericórdia, inteiramente gratuita. Senhor, minha gratidão a ti, meu pai, porque foste a sombra fresca, que me cobriu durante cada momento deste dia. Eu te agradeço, porque invisível, amoroso e envolvente, foste capaz de cuidar de mim como uma mãe, em todos os momentos. Meu Senhor, ao redor de mim, tudo já é silêncio e calmaria. Envie o Anjo da Paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Cuida de mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, assim como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei calmamente. Amém.